Fala pessoal, olha só nessa aula nós vamos aprender a trabalhar na viewport do Escape, tá? Para que que servem esses, esses esses atalhos, né? Como que funciona? Como que você pode estar tá navegando e trabalhando no, no ambiente do Escape, tá? Bem, eu já estou aqui com o Escape aberto, né? Eu vim aqui no Play e aí ele começou a carregar e fazer os cálculos para abrir a nossa cena aqui no Escape, ok? Vamos lá, eu vou botar em tela cheia aqui, tá? Para que vocês possam ver melhor. Estou em tela cheia, ele está trabalhando em tempo real, então vamos lá. Aqui embaixo, nós temos aqui Move, então olha só, é com as setas do teclado. Então com W, quando você segura, ele vai para frente, com S, ele vai para trás. Opa, foi até mais aqui. Com A, se você segura, ele vai para a esquerda, e o D. Ele vai para a direita, ok? Se você segurar aqui o shift com a seta para frente, ele vai mais rápido para frente ou mais rápido para trás, tá? E se você quiser ainda ir mais rápido, é com o ctrl. Ctrl e a seta para frente ou para trás, ele vai mais rápido ainda, ó. tá bom? Estou falando aqui, ó, shift, seta, ctrl, seta, tá? Bem... Vocês estão olhando aqui em cima agora, ó, fly mode, fly mode é um modo, é como se você estivesse voando na cena, tá? Quando você clica aqui no space, ele vai Walk Through. walkthrough, walkthrough é como se você estivesse realmente de pé, tá? Você não estivesse voando, vamos dizer assim, você estivesse de pé, então, você, é como se você estivesse a 1,70, esses valores 1,70, 1,65 a gente consegue mudar nas opções de setagem, tá? Mas se você quiser é, trocar entre o um modo mais real, que seria uma pessoa de pé, né? Com o um modo de, de, de fly, né? Por quê? Porque o fly você pode, ó, você pode vir mais para cima, tá vendo? Você pode descer, né? E o modo, apertando o space de walk through, ele já não vai. Deixa eu deixar eu de novo colocar o modo corretamente. Vamos descer aqui. Pronto, walkthrough você já não tem essa capacidade de, de ir em alguns ângulos da cena, tá bom? É essa opção aqui de Space. Show and Hide Map. Olha, apertando a tecla M, você vê aqui em cima à esquerda, ó, o um mapa, né? Uma planta baixa da sua cena, olha só. E se você clicar nela, né, ó lá. você pode ir em alguns locais da cena. Tá? Então, você tem aqui o M, que ele pode fazer um show ou um hide, Ou seja, se eu quiser desativar, eu dou um M, tá? O vídeo editor é para ele abrir o editor de vídeo, tá? É, quando eu clico ali a letra K, ele vai me abrir o editor de vídeo para mim começar a fazer é, as edições para gerar um vídeo da minha cena, tá? Não vamos fazer isso agora, mas... Já fica explicado aqui se você quiser ativar o editor de vídeo Diretamente na viewport da sua cena aqui do escape tá? O H de Hide Instructions, ele vai sumir com essa telinha Pronto, sumiu com a telinha, tá? Ele de novo, ele ativa Com relação ao mouse, ó, botão esquerdo do mouse Quando você clica e segura e arrasta É como se você tivesse... Olhando, se você coloca para cima, ele vai olhar para cima, segurando o botão, tá? Segurando o botão esquerdo do mouse, ó, para baixo, para a esquerda, tá? Ele fica centralizado num ponto e você consegue olhar em volta. O orbit, que é o botão direito, ele orbita, ó, ele, ele não fica parado num ponto, é como se ele tivesse Vamos dizer assim, em cima de um em cima de um trilho, né? E você consegue orbitar, olha só. OK? As setas, né? As setas, além do W, S, A e D para mover, você pode mover com as setas do teclado também. Então, ó, com as setas do teclado eu posso mover. Posso virar com o mouse, tá? Aqui eu tô no Fly Mode, eu vou apertar o Space para cair no chão e ficar no Walk Through, tá vendo? Então há uma combinação para você andar com as setas e com o teclado e o mouse, tá? E essa última opção Time of the Day, ela é bem interessante. Segura o Shift e com o botão direito do mouse você arrasta para a direita ou para a esquerda e ele vai mudando. Vocês vão, olhem aqui ó, em, é, no canto inferior direito ó. ó quando vamos, eu, tô, eu estou colocando para a esquerda, ó, ele está voltando para amanhã, uma da tarde, meio dia, 11 horas. Tá vendo? Ó, vamos escolher uma cena, um ângulo mais interessante aqui ó. Vamos colocar. Deixa eu ver um ângulo interessante para a gente acompanhar isso melhor. Ó, aqui. Seguro shift e olha, ele em tempo real, olha só, 9 da manhã, 8 da manhã, 7, 6 da manhã, tá vendo? Olha só, e assim vai, ó. 5 da manhã, aqui, 2, 1 da manhã, meia-noite, 8, aqui já é 5 da tarde, tá vendo? Oh, sozinho das quatro Duas da tarde, enfim tá? Segurando o shift E segurando o botão direito do mouse E colocando para a direita Ou para a esquerda Assim você consegue controlar a luz A luz que entra na sua cena Ok? Então é isso Basicamente esses são os comandos que você usa tá? Aqui no modo do escape em tempo real, tá? Então aqui é só para você navegar, para você navegar, trabalhar, acertar. Quando você tá ajustando materiais, você tá ajustando luz, você está ajustando objetos, etc. Você usa esses comandos para você navegar dentro do escape, tá bom? É isso aí. Até a próxima aula, valeu.